Olá, seja muito bem-vinda, seja muito bem vindo ao nosso já habitual encontro de todas as semanas aqui no seu canal oficial da Numerologia e do Desenvolvimento Pessoal. E a ideia desse nosso vídeo de hoje é ajudar você a entender como aprender habilidades práticas de vida e desenvolver hábitos que são essenciais para se tornar uma pessoa feliz e de bem com a vida usando a numerologia. Antes de começar o nosso programa, deixa eu só aproveitar para esclarecer uma dúvida que muitas pessoas aí têm me perguntado Onde estão os links para solicitar os e-books gratuitos, as consultas, os estudos numerológicos, adquirir os meus livros, os cursos, tá? E se você reparar, em qualquer vídeo aqui do canal, você vai ver que lá na descrição do vídeo, logo abaixo do texto, né? Que resume o vídeo, tem lá dúvida, solicitar mapa numerológico, consultas e avaliações. E logo em seguida tem dois links para você falar comigo, um pelo WhatsApp e o outro pelo Telegram. Você escolhe lá qual que é mais conveniente, qual que é melhor para você. Logo embaixo você vai ver que está escrito solicitar ebooks gratuitos, inscrição no curso de numerologia para formação de numerólogos, participar da nossa comunidade das nossas redes sociais. E tem lá um link que é linktri.numerologarcia. Se você clicar nesse link, ele vai abrir na página do meu linktri, né? E lá você vai ver que está tudo organizadinho, tudo em ordem, todos os links que você precisa para fazer qualquer tipo de solicitação, inclusive de contato comigo, das minhas redes sociais e todas as novidades. tá então assiste aqui esse vídeo, depois hoje você vai lá e confere. Tá bom assim? Vamos começar nosso vídeo então? nos uns tempos pra cá, nós estamos enfrentando muitas mudanças em nossas vidas. Né? Para alguns de nós, as mudanças podem até ser uma coisa emocionante, mesmo diante de uma situação confusa e complicada como nós estamos vivendo nesse momento. Enquanto para outros, aí, qualquer coisa que abale a sua rotina pode ser uma verdadeira tragédia shakespeariana De qualquer forma, todo o nosso sofrimento está diretamente ligado à maneira como nós experimentamos a vida, né? como nós encaramos as mudanças que são rotineiras. E tudo é uma constante mudança, né? a vida é uma constante mudança. As pessoas mudam, o mundo muda tudo se transforma com o tempo e no final o que nos resta aí são os bons momentos né, que nós vivemos ou aquilo que ficou guardado para sempre na nossa memória. Eu acredito que uma das coisas mais importantes que eu entendi nesses anos de estudo... né é que uma mudança não é uma coisa ruim. Na verdade, as mudanças têm o poder de nos desafiar, e de nos transformar em seres humanos mais simples e mais resistentes, né? que são capazes não só de sobreviver aos desafios da vida, mas principalmente de prosperar apesar deles. Né? E, sem dúvida nenhuma, um dos maiores desafios que todos nós enfrentamos hoje é permanecer otimista. Né? Não há como comunidade que nós vivemos realmente tempos de grandes mudanças e, ao mesmo tempo, para piorar, nós somos bombardeados aí o tempo todo com más notícias e um monte de histórias que afetam a nossa estima, as nossas esperanças, né? não só na vida, como na bondade humana, inclusive. E todos nós apanhamos aí é, com o tempo, né, fomos apanhados de surpresa por uma onda de negatividade que nos traz aquela sensação de desconforto junto com aquele pensamento inconsciente, aquele pensamento... Conformista e aparentemente consolador, né? De que pelo menos é, essas coisas não estão acontecendo comigo, né? Mas a realidade é que todo ser humano age por recompensa, né? Que o nosso cérebro trabalha e pensa sempre com base em uma gratificação. Se nós fazemos qualquer coisa, é porque somos reconhecidos e recompensados, né? Porque nós nos sentimos felizes e animados porque somos é, reconhecidos e recompensados. Se não somos, nós nos sentimos infelizes e desmotivados. O grande paradoxo aí do nosso tempo né, é que tudo é melhor e pior do que nunca foi antes. Né? No último século, o capitalismo nos tornou mais ricos, mais poderosos e bem-sucedidos, enquanto ao mesmo tempo o coletivismo nos tornou mais burros, mais incompetentes e mais dependentes. Então, a verdade é que para nós sermos felizes, nós precisamos estar otimistas quanto às nossas chances de sucesso. Sem isso, nós nos animamos, nós ficamos deprimidos, ficamos desmotivados e infelizes com a vida. É, se você reparar, hoje, apesar de tudo que está acontecendo no mundo e na história, né, a nossa vida, o nosso mundo está muito melhor agora do que ele já esteve em qualquer momento da história da humanidade. Mas, ao mesmo tempo, para muitas pessoas, as coisas nunca estiveram piores, né? E como a numerologia tem ajudado milhares de pessoas a darem uma nova orientação, né? A um novo sentido à sua vida, e com tanta distração, com tanta lamentação, com todas as expectativas, né? Criam toda essa ansiedade causada pelas nossas preocupações, concentrada naturalmente nas nossas finanças, né? A maior preocupação de todos nós, justificavelmente, é com o dinheiro. Depois é a família, a sociedade, o medo e todas as outras distrações aí, vindas de todas as direções. É muito difícil nós nos mantermos concentrados e melhorar a nós mesmos. né Nós somos carregados por essa onda de estresse que a rotina da vida vem nos impondo né? e nós não conseguimos descobrir como viver a vida, como que nós sonhamos viver. Então é realmente muito difícil para muitos de nós vislumbrar aí a possibilidade de ter uma vida mais fácil e mais realizável. Né? Mas a boa notícia é que você não precisa ficar preso nesse círculo vicioso. Né? Você pode atingir os seus objetivos e tornar a sua vida muito mais fácil usando a numerologia para mudar o seu foco, né? para o modo de realização pessoal, ao invés de ficar preso no modo de sobrevivência. E isso pode ser muito mais fácil do que você pensa. Né? Você pode transformar a sua vida com alegria de forma real, sem precisar contar com a sorte, com a vibração do universo, ou com a boa vontade de alguma coisa ou de alguém. Tá? Independentemente do estado desafiador que você acha que o mundo se encontra, o seu estudo numerológico tem todas as informações que você precisa para analisar e qualquer qualidade, identificar dentro da sua personalidade quais são as mais úteis para esse momento da sua vida né? e quais delas estão atrapalhando o seu desenvolvimento. E isso permite que você comece a descobrir inúmeras oportunidades para criar um futuro onde você tem um papel fundamental e realmente importante. Né? Um futuro estrategicamente calculado, no qual você pode eh, se sentir no controle das situações. O maior obstáculo que todos nós enfrentamos está nos nossos pensamentos. Né? E o maior obstáculo está na história que você está contando para si mesmo. Geralmente nós temos o péssimo hábito de Prender a nossa atenção apenas nas coisas que não estão indo bem nas nossas vidas. O grande problema é que isso nos faz reclamar e falar dos nossos problemas e só cria pânico, medo e aquela sensação de carência. Né? Mas quando você começa a entender as orientações do seu estudo numerológico pessoal, você começa a desenvolver uma mentalidade mais construtiva. Você se livra daquela terrível ideia preconceituosa né? do eu sou assim, do eu sempre faço assim. Né? Que as pessoas não entendem é, e por isso vêm mal, né? É que o desenvolvimento pessoal tem que ser a sua prioridade, né? Sucesso, a prioridade, a prosperidade, a felicidade, tudo que você desejar realizar depende do seu desenvolvimento pessoal, porque é ele quem determina a sua satisfação ou a sua insatisfação, né? Dedicar um pouco de tempo para trabalhar de verdade no seu próprio desenvolvimento pode incrivelmente. Ser desafiador, né? porque parece uma perda de tempo. Nós somos imediatistas, né? o ser humano é naturalmente imediatista e, infelizmente, isso leva muitas pessoas a tentarem encontrar atalhos e as impede de fazer algo real para mudar as suas vidas, né? até que elas estejam em uma situação realmente desesperadora. E é por isso que a maioria das pessoas falham o tempo todo, né? não é porque elas são incompetentes, não é porque elas são amaldiçoadas, é porque elas estão fazendo escolhas erradas, estão seguindo ideias erradas. Né? Todos, os nossos, todos nós passamos pela vida aí com a intenção de viver, né? de viver a vida ao máximo e da maneira mais fácil possível. E desde cedo nós aprendemos a tentar fazer as coisas do jeito mais fácil, né? E isso acaba nos impedindo de desenvolver todo o nosso potencial. No final das contas, né? Todos nos tornamos conformistas e acomodados, né? perdidos aí no nosso achismo, ruminando pensamentos dolorosos, implacáveis. Parece uma maldição, né? Mas na verdade é só desconhecimento mesmo. Todo o problema é que quanto mais você pensa em alguma coisa, mais apego aquilo você toma, né? E isso te impede de pensar racionalmente, para desenvolver um novo caminho. Então, o primeiro passo para nós nos sentirmos pessoas felizes e realizadas é desenvolvendo uma mentalidade construtiva e é mudando a maneira como nós pensamos. E eu nunca experimentei, nem conheço ninguém que tenha experimentado uma sensação estressante que não fosse causada, né, por se apegar a um pensamento falso, por se apegar aos falsos valores, né, a depressão, a dor, o medo. São como vozes te dizendo aí, meu amigo, minha amiga, dê uma olhada no que você está pensando agora. né A história que você está vivendo é verdadeira para você? Então, use as informações do seu numerológico para literalmente investigar o seu pensamento, as suas atitudes, o seu comportamento né? e principalmente como as suas emoções estão influenciando nas suas decisões. Né? Que você, como você vem tomando aí as suas decisões na sua vida analise o seu comportamento, compare a sua personalidade com as suas qualidades, né? Veja a melhor maneira para otimizar os seus sentimentos, a melhor maneira de organizar os seus pensamentos para que você possa começar realmente a vencer na vida, né? Se você não entende a sua personalidade, se você desconhece o seu potencial, se você não compreende as suas emoções ou porque você sente né, as coisas que você sente, com certeza você vai continuar enchendo a sua cabeça aí com preocupações desnecessárias e improdutivas. E isso é a famosa mentalidade negativa. E, consequentemente, você não pode esperar obter grandes realizações. Uma coisa é certa. Tá? Quanto mais emocionalmente... É, inteligente nós formos, melhores serão nossos resultados, melhores são nossos relacionamentos, melhor é a nossa relação com a vida em geral. Né? E o estudo numerológico nos ensina a identificar e eliminar os nossos padrões. E a primeira coisa pra, né, que nós temos que procurar identificar é onde nós estamos. Né? Você começa examinando aí o seu perfil natural, enquanto você vai investigando dentro das orientações do momento, como essas qualidades estão influenciando o andamento da sua vida, né? como elas estão é, te desviando do seu propósito de vida, qual é o resultado dessas influências, qual é o impacto real que a sua personalidade, suas qualidades e vulnerabilidades estão causando na sua vida. E tudo isso permite a você entender como andam as suas realizações, ou como a falta delas né? anda te afetando, e te permite entender também os motivos da sua infelicidade, das suas... Ilustrações, e uma vez que você consiga entender onde, onde você está, né? É... Então chegou a hora de você entender como você chegou até aqui, né? Como você chegou a esse ponto. Então você deve procurar identificar no seu estudo numerológico como você to toma as suas decisões, né? Como você tomou e como vem tomando as decisões. Quais características da sua personalidade estão predominando, quais estão influenciando as suas extensões e quais estão determinando as suas ações. E analisando o seu ponto de expressão natural né, de cada período, aí você, é, ou dos períodos que você achar conveniente, eu geralmente gosto de analisar e comparar períodos mais marcantes, né, tanto os bons quanto os ruins, para poder entender os padrões de comportamento. e então, Também o arquetipo que a pessoa estava vivendo em cada um desses momentos. E com isso nós conseguimos traçar um perfil de como a vida da pessoa vem se desenvolvendo e também os seus altos e baixos aí, né? Isso nos permite entender também as circunstâncias é, da vida. Nada é por acaso, tá? Guarda bem isso. Nada acontece por acaso na sua vida. Quero deixar bem claro que esse tipo de avaliação pessoal, tá? Usando o seu como referência, deve se tornar um hábito, tá? Infelizmente, a maioria das pessoas tem o péssimo hábito de só fazer esse balanço geral da sua situação aí, quando, como eu disse agora há pouco, né, quando tudo já está desandando. Né, mesmo que quando tudo está indo bem, e, ou mesmo pareça estar indo bem, ainda assim você deve criar o hábito de avaliar a sua vida, né, ver como andam as suas realizações, como andam as suas conquistas, porque isso vai te ajudar com certeza a se manter no rumo certo, ou mesmo perceber quando você está buscando aí novos caminhos, ou quando você está se desviando do caminho que você pretende seguir. Né? Digamos que você deve fazer um checklist constante e habitual. Não curiosamente, é, quando você vai tornando isso um hábito, é, esse interesse de autoavaliação se torna quase instintivo, né? e você passa a fazer isso automaticamente, a numerologia passa a ser naturalmente o seu referencial para medir o seu grau de satisfação e de realização. Né? Então, agora você já sabe onde você está e como você foi parar aí. Né? Então, isso se torna bem mais fácil agora deslumbrar as possibilidades, o que é possível fazer agora. Independentemente da situação que você se encontra nesse momento da sua vida, depois de iniciar esse checklist numerológico, você com toda certeza vai ver que um novo futuro é possível. Né? E você... Sente as possibilidades e é como se estivesse começando um movimento enorme, e imparável aí, né? Você tem aquela sensação de poder e começa a se comprometer, identificar e avaliar cada oportunidade, né? Você se compromete realmente em criar uma nova história para a sua vida, conforme as suas reais necessidades. E é a partir daí que você começa a ver realmente novas perspectivas para sua vida, né? você sente que é capaz de ser aquilo que você quer ser, né? de ter exatamente tudo aquilo que você quer e merece ter. Então vem o próximo passo, né? que naturalmente é decidir para onde você deve ir, né? ou para onde você quer ir. Então quando você está consciente das qualidades, das suas vulnerabilidades né? com que você quer, pode contar e daquilo que você deve evitar, você naturalmente começa a se tornar a tomar decisões aí mais assertivas, né? Fica muito mais fácil decidir quais são suas ações, né? E quais ações podem ser realizadas e até onde você pode chegar com essas ações. Então você passa a realizar as coisas por conta própria, sem depender da aprovação das outras pessoas, do julgamento das outras pessoas. É, basicamente você descobre a sua maneira de ser e, consequentemente, você começa a dar atenção e fazer coisas que são realmente é, compatíveis com a sua visão, né, com as suas ideias. Você adota aí uma postura diante da vida, onde você reconhece a sua realidade, você identifica as suas, as suas reais necessidades e você se compromete em realizar isso. Né? Então, uma vez que nós reconhecemos nossas limitações e nós começamos a reformular os nossos pensamentos, as coisas começam a se desenvolver naturalmente. Né? A nossa mentalidade, a maneira como nós pensamos e o que nós pensamos a nosso próprio respeito influencia como nós nos sentimos, como nós reagimos às situações, como nós tomamos as nossas decisões e como nós experimentamos a nossa vida. Né? Então, existem vários padrões negativos em que nós caímos e que sem perceber nós insistimos em nos manter presos neles. Né? E a menos que nós sejamos capazes de mudar a maneira como nós pensamos sobre uma situação, nós não podemos mudar uma situação. Né? E a numerologia é realmente uma, forma, uma, uma fórmula matemática que nos permite identificar os nossos padrões, né? os problemas pessoais com que nós estamos lidando uhum. e como nós podemos mudá-los. Entenda que nós, como seres humanos, né, somos movidos pelo ego. Então, nós achamos que tudo que está acontecendo ao nosso redor está acontecendo por nossa causa. Mas isso, na verdade, não é verdade. Né? Esse é o tipo de mentalidade fixa que só prejudica o nosso sucesso, prejudica o nosso desenvolvimento e é um dos principais motivos da nossa é, infelicidade. Né? Nós temos o péssimo hábito de achar, de acreditar ou de presumir que as coisas acontecem por motivos que não acontecem. E isso causa todo tipo de conflito e faz com que muitas vezes nós inventemos problemas onde eles não existem. Né? E como bons seres humanos, nós somos dramaticamente exagerados. Né? E às vezes temos o hábito de, de dar muita atenção aí, ou de tirar mais proveito de uma situação do que o necessário. Né? Como diria a minha avó, né? nós fazemos uma tempestade com um copo d'água. Mas nem tudo, aliás, quase nada daquilo que acontece no mundo é por nossa causa. né? E eu confesso que é muito libertador quando você, assim como eu, após começar a conhecer sua personalidade e entender o seu potencial, você descobre que você não é o centro do universo e que o mundo não gira ao seu redor. né? E com que, em contrapartida, você não é o responsável pelos problemas do mundo, você é responsável só pelos seus próprios problemas. Né? e o segredo do sucesso de qualquer pessoa ele é único tá porque ele consiste em encontrar exatamente aquilo que funciona para você tá a sua felicidade ela não é moldada nem pode ser moldada por fatores externos a você sucesso não é determinado pelo mundo externo né pelo mundo exterior a sua felicidade a sua realização o sentimento de sucesso é determinado pela sua mentalidade. É a sua mentalidade, é a ideia que você tem de desenvolvimento que molda a sua visão do mundo. Né? Se você muda a sua mente, imediatamente você muda a sua vida. Né? Todos nós, sem exceção, temos é, objetivos e sonhos que não são muitas vezes realizáveis ou que não se realizaram. Né? Todos nós tivemos objetivos e sonhos que não se desenrolaram da maneira como nós esperávamos, e muitos que talvez possam até parecer impossíveis de se realizar um dia. A verdade é que de alguma forma, sempre, né, as coisas que nos contrariam acontecem, começam a acontecer né, e nós nos perguntamos o que nós precisamos mudar. Mas fora isso, dificilmente nós olhamos para dentro de nós mesmos né, e nossos próprios pensamentos e vemos isso como um lugar para começar a fazer as nossas mudanças. A né? verdade é que não importa de onde você veio, muito menos a situação que você se encontra nesse momento da sua vida, né? você tem sim a capacidade de definir grandes objetivos e de alcançar esses objetivos. E por anos eu tive também esse péssimo hábito de dar muita atenção apenas às minhas falhas. Né? Tudo que eu via eram os erros e... Que, ou que, que, na minha visão, eu entendia né, como erros cometidos. E eu não tinha esse conhecimento que eu tenho hoje também, eu não tinha ninguém que tivesse esse conhecimento, que estivesse disposto a compartilhar isso comigo, como eu compartilho com você. Né? Mas, depois de dar muita cabeçada, eu finalmente comecei a entender que a numerologia precisava ser praticada. Né? Então, a partir daí, eu comecei a praticar a numerologia como uma orientação de vida. Né? E a minha vida melhorou significativamente. Na verdade, a minha vida continua a mesma, né? O que mudou foi a minha visão com relação a ela, né? A maneira como eu me relaciono com a vida. Demorou um pouco para mim me acostumar, né? Porque, obviamente, os hábitos formados aí, eles não são fáceis de se livrar. É, até porque muitos dos nossos hábitos e mentalidades mais prejudiciais eles foram sendo estabelecidos quando nós éramos crianças, né? E nós temos feito as coisas da mesma maneira desde então. Mas a realidade é que, assim como na física, né, comprovadamente dois corpos não podem ocupar o mesmo espaço ao mesmo tempo, na nossa mente, dois pensamentos, um positivo e outro negativo, também não podem ocupar o mesmo espaço. Né? Então a mudança é a única constante na vida. Né? Tudo muda, tudo se transforma. A vida é uma renovação, né? é esperança, a mudança é esperança. Se não fosse assim, também a vida seria uma Puto um puta de um tédio, né? seria enfadonha, chata. Né? Então, tudo que nós precisamos é ter capacidade de pensar, não importa que tipo de vida você tem, apenas viva e tente ser feliz. né Então, agora que você está pronto para começar, você tem que dar o primeiro passo, né faça o seu estudo numerológico, aprenda a usar a numerologia como orientador para a sua vida. Quer conhecer, entender melhor, vai lá na descrição do vídeo, me chama pelo WhatsApp, eu vou te dar uma consulta de avaliação de graça, tá? São 30 minutinhos, mas que eu tenho certeza que vão mudar a sua vida, ou pelo menos vão mudar a maneira como você vê a sua vida. E só aproveitando, eu quero lembrar também que o meu livro Sagrado e Secreto, esse que está aqui, né? o Sagrado e Secreto da geometria, Numerologia, tudo é explicado em números, já está publicado, tá? Aqui é um livro físico. Vai lá na descrição do vídeo, lá tem o link para você conhecer. Vai lá conhecer o livro, que eu te garanto que você não vai se arrepender. tá? Por hoje vamos ficando por aqui. Se você gostou do nosso vídeo, deixe seu like. Compartilhe com mais pessoas que você acredita que precisam também adquirir esse conhecimento. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua atenção e pela sua companhia. Um forte abraço e te vejo lá no próximo vídeo. Até lá!